Eu, eu tenho um boneco do Candy eu, eu quebrei a mão dele agora porque eu sou um idiota tentei fazer uma gravação Desculpa pela, pela sua mão Opa gente, beleza, eu sou o Candy Sejam bem-vindos a mais um remix pra vocês E dessa vez é um, um remix do Kid, do React News Vocês lembram desse vídeo aqui? Né? Então então, esse, esse remix eu fiz há muito tempo atrás, 2016 E agora eu refiz E eu refiz pro Kili porque ele tá quase chegando a 1 milhão de inscritos Eu tô mostrando aí na tela Então vão lá e se inscrevam no canal do Kili. Oi! Deixem no Twitter, nesses lugares a hashtag Kili 1 milhão eu não, aqui. Kili 1 milhão Kili 1 M Então é, é, é só isso Kili essa é pra você Oh oh oh tak tak tak tak tak Que tá assistindo aqui o Ray News.